Você precisa achar três formas geométricas específicas. Um quadrado amarelo, um círculo vermelho e um triângulo azul. O primeiro jogo é esse jogo aqui. Atendente. I <sighs> am so fucking bored right now. My phone dead from watching videos.